Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi. Graças a seu apoio incondicional, o canal vem crescendo de maneira incrível, o que nos motiva a trazer um conteúdo cada vez melhor e ainda mais caprichado. E pra você que aprecia o conteúdo e gostaria de ajudar de outras maneiras, lançamos o clube de membros do canal Retro Challenge. Para se tornar um Challenger é simples, basta clicar duas vezes no botão Seja Membro e aceitar os termos de compra do YouTube. Como um Challenger você terá acesso a benefícios como Acesso antecipado a todos os vídeos da playlist Retro Challenge para curtir o seu conteúdo em primeira mão Seu nome em novos vídeos da playlist Retro Challenge nas telas iniciais de todas as nossas transmissões e gameplays Participação no Challenge Cast, nosso novíssimo talk show limitado a um membro por evento Participar de jogatinas ao vivo com voz e vídeo Emojis personalizados para usar no chat das nossas lives e estreias, Sala especial privativa em nosso Discord E também direito a 500 Retros Nossos pontos de fidelidade que poderão ser usados para participação em eventos especiais e aquisição de produtos Preparado? Não deixe de participar! Você se tornar um Challenger em troca desses singelos benefícios Você ajudará o canal a melhorar sua estrutura e aumentar ainda mais a frequência do nosso conteúdo Juntos, certamente iremos ainda mais longe Bora lá?